3 e... <risos> Oi, cara de boi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial que é a do Bruski. Oi! E hoje vamos fazer um vídeo especial do Dia dos Namorados. E aqui no canal você vai ver tudo o que você não pode fazer no Dia dos Namorados. Não! No primeiro encontro! No primeiro encontro! <risos> Dona Bruschi, vocês escorra lá pra ver O vídeo de Expectativa versus Realidade Para o Dia dos Namorados Então se você quer ver eu feliz E você quer ver a dobra feliz Ou a cara do de fofinha de feliz <risos> Você vai fazer o quê? Você vai clicar em gostei aqui embaixo do vídeo E também vai se inscrever no canal se tu é nova por aqui Então é isso aí <risos> Vamos pro vídeo <risos> Daê, tudo beleza? Oi ah, tudo Prazer bem? te conhecer aí então, É. <risos> Ah. Ai, foi mal. Comi uma feijoada na minha mãe hoje de manhã. Poxa, mas ainda, né? Pois é, mas vamos pro rango agora, então, né? Ai, esse frio, né? A gente fica tudo... Ah, ah. ah mas é isso aí. Então, então, então é, faz tempo, né, que a gente não se vê, né? Como é que tá... Ai, tô... Ai, tô com uma dor de barriga. Tô bem, tô ótimo. Ai, ai... A competição <risos> eu Vou botar o alfabeto. <risos> <risos> então... É, eu sei que é o nosso primeiro encontro, sabe? Você já é uma pessoa especial pra mim, sabe? Não sei, eu, a gente se conhece já há tanto tempo, assim. Foram longos, longos 35 minutos, sabe? Que eu sinto que eu te conheço pra sempre. E eu acho que eu te amo. Eu acho que eu te amo. O que você acha, amorzinho? Desculpa, como Amor, que mesmo? one step behind Foi Tudo bem? Prazer te conhecer. Nossa, vendo você agora me... Eu lembrei da minha ex. É que ela também tinha cabelos vermelhos como você. Ah, mas enfim, não vamos falar disso. Eu só tô meio chateado porque... Ainda é meio recente tudo isso. A minha ex, ela me largou, sabe? Ah, mas... Então, você... Olhando você, me, me lembrou muito ela, então... Eu e ela planejava ter tantos filhos, uma família junto. A gente planejou tanta coisa e de repente ela largou tudo. Desculpa, eu tá, eu tá me emocionado, mas... Garçom? A A conta, por favor. Então, né, eu tava lá no bar com meus amigos... Calma oh. Daí acabou que chegou lá o cara querendo me cobrar. Uma coisa que eu nem devia pra ele. Acabou isso aqui. Pedi mais pro garçom. Ô, oh, traz mais cerveja aqui. Você não acha que deu um oh. pouquinho demais, não? Não? Não? Nossa, noite só começou... Tô, tô bem ainda ah, Tô ótimo Aquela mulher lá Falei pra ela ir morar lá em casa E a mulher me traiu Meu Deus do céu É o fim da picada Aquela, aquela vagabunda mesmo Mas olha Vou me vingar Vou me vingar, você vai ver Você que tá olhando é porra Dá licença aqui Quer brigar então, pô? Vou... faz minha hora, esperando. Oi, tudo bom? Oi. Desculpa o atraso, me atrasei um pouco. É, eu trouxe minha família aqui. Tudo bem? Porque eles não queriam ficar sozinha em casa, sabe? Eu espero que você não se incomode, tá bom? Ah, não, tá. Entra aí, senta aí, mãe. Essa aqui é minha mãe. Olá, tudo bem? Oi. Minha mãe, dona Ana, meu irmão, senhor Igor. Olá. Beleza? Tudo, olá. tudo hum. bom? Nossa. Que bom que É, eu sabia que, que vocês iam se adorar, cara, sério. Nossa, ela é muito de boa e esse aqui, ó, adoro videogame, sério. É. Você é vai legal. gostar muito dele. E quais são suas intenções com a minha filha? Não, é que eu mal conheci ela. Eu nem conheço ela direito, conheci essa semana ela no Tinder, então... Não sei o que eu dizer. É isso aí? Então tchau!